Olá, meu nome é Eliane Cabrini. Meu nome é Nicole Tomazella. Olá, meu nome é Tamires, tenho 22 anos, moro em Brasília. Meu nome é Eder, eu tenho 34 anos, eu resido em Campinas. Olá pessoal, aqui é Renato Oliveira, eu sou analista de negócios digitais. É, meu nome é Charles Figueira. A Isabel de antes era a Isabel triste demais, porque sentia dor diariamente. Dormia com dor, acordava com dor. Eu nunca viajei de avião por prazer, sempre por muita necessidade. Até um dia que eu tive uma crise de pânico dentro de um avião. É, quando ele pediu para que eu entrasse em contato com uma situação, veio muito rápido não só a situação né, do, do medo que eu tinha, mas toda a sensação a respeito daquilo. Né? estava mais ou menos uma semana para minha formatura e eu havia sido escolhida para ser a juramentista da turma. E isso tava me deixando muito aflita, meio nervosa, porque eu tinha medo de errar o texto, de tropeçar nas palavras. Eu tinha sido de pânico há 20 anos. O que eu sentia era o seguinte, sabe quando um boi entra para ir pro, <risos> o, como que fala? Para abatedouro, né? que Eu mesmo me senti aqui, eu falei, cara, agora eu vou entrar aqui, eu não posso mais sair daqui. E aí começaram as sensações, né? Ter que realizar uma apresentação sempre me deixava muito ansioso e isso por consequência me atrapalhava muito. Eu realmente Foi uma situação realmente muito difícil para mim, é, eu precisei de sofrer intervenção até da tripulação, porque eu realmente estava fora de controle. Era diariamente dor, dor, e as pessoas recebiam. Sofrendo com as minhas emoções, sem organizar elas, e o meu corpo pedindo conta disso. De lembrar a respeito da, das, das sensações e das emoções que eu tinha, da, da situação de pânico, e, e das coisas que até então me causavam aquela, aquela aqueles respondentes, já me travou toda a garganta, já acelerou o coração, só dele falar pra eu lembrar. Eu sentei, eu pedi pra eu sentar, eu não falei pra ele qual era a minha dificuldade e ele começou essa mágica, não, porque o que ele faz é mágica. Se eu conseguir, no prazo de um mês, perder o medo de uma coisa que me apavorava muito durante muitos anos. Eu sofri um sequestro relâmpago, cerca de 20 anos atrás, de uma agressão policial. Ele teve um olhar carinhoso e cuidadoso de perceber... A dor que eu estava sentindo naquele momento estava muito confuso. E acredite, a dor física estava insuportável. Por mais que eu tivesse me preparado para realizar aquela apresentação, o nervosismo era tanto que fazia com que eu travasse, fazia com que eu gaguejasse. Suar, suando frio, tremendo, gaguejando, pálida, o sangue meio, meio que faltava mesmo. Não sei se você eh, já teve essa experiência de ter uma, uma ansiedade, uma crise de ansiedade muito forte. Né? Se você teve essa experiência, você vai saber do que, que eu estou falando. Fiquei quatro anos dentro de casa, tomei eu acho que praticamente todos os remédios que, que tem para ansiedade e era usuário de rivotril. E aí foi, o meu, foi onde eu percebi que eu precisava de mudar essa situação, porque além de ter tido essa crise de pânico dentro do avião no voo, eu nunca mais consegui viajar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 Hoje eu estou outra pessoa, hoje, a partir daquela data, nunca mais eu tive a dor da fibra, Com algumas poucas sessões, eu tive a oportunidade de fazer um treinamento no Rio de Janeiro, eu sou de Vitória, no Espírito Santo, fui até o Rio de Janeiro sozinha, de avião, e pela primeira vez eu consegui olhar pela janela do avião. Eu tive diversas emoções, mas o mais impressionante é que quando eu levantei, Daquela cadeira, eu não era mais a mesma pessoa. E isso eu falo é uma sensação, porque era uma sensação corporal. É, não é nenhum milagre né, esse tratamento, esse, esse, esse, esse trabalho que o Rogério faz, mas é uma coisa que tem uma eficácia muito grande num prazo muito pequeno muito pequeno mesmo. Assim. Ainda durante a sessão, é, que é muito agradável, e após realizar as técnicas eu relembrei mais uma vez aquela apresentação que foi tão traumática e incrível como eu já me sentia mais solto mais tranquilo mais sereno e aquele sentimento ruim aquela coisa angustiante, aquele aperto no peito não existiam mais essa técnica realmente foi foi fabulosa foi fantástica e, e, e pelo tempo eu acho que não não sei, assim, eu arriscaria dizer que a gente ficou no máximo, mas bem no máximo mesmo, 30 minutos juntos e eu já saí transformada. E eu convido você então para experimentar também essas sensações. Eu você. Quem estiver passando por isso, né, procure, porque realmente é um negócio impressionante. Pode colocar suas fichas na. Ajuda que o Rogério pode te proporcionar, que você vai ter grandes resultados. Eu recomendo a vocês que dêem uma atenção a essa técnica e vai com tudo que dá certo. Eu fiz, a, apliquei a técnica e tive um resultado excepcional. Se permitam realmente voltarem a ter paz e paz para todos. Então Rogério, super obrigado. Pela transformação que você causou na minha vida. Muito obrigada, Rogério, pela transformação que você causou na minha vida. Então quero muito, muito, muito te agradecer. Agradecer por essa oportunidade. Gratidão, gratidão, gratidão.